Doutor, quando que o LG vai sair daqui? Bom, se ele vai sobreviver, eu não sei, ele tá em coma. Quando que você vai dar alta para ele? Ele tem que sair daqui. Ele precisa descansar um pouco para se recuperar. Ele vai morrer? Ah, uh, onde eu tô? Que Eu tô no hospital. Mas tá tá tudo diferente. Parece que mudou alguma coisa que tá mais estranho aqui. O que tá rolando com esse lugar? Cadê o doutor? Cadê a Poki? Verdade! C Cadê a... Proteja-se! Tem uma tocha! Bom, já que não tem ninguém aqui, eu vou sair, eu acho! Doutor? Pouque? Alguém? Pera aqui! Que lugar é esse? Aonde eu tô? Será que tá acontecendo alguma coisa comigo? Meu... Deus do céu! Alô! Tem alguém aí? Onde eu tô? Ei, você! Oh! Oh, o que é você? Oh! Era o Jonathan? Não sei. O que tá acontecendo? Mano, que barulho é esse? Por que, que é tão azul escuro? Qual, qual o problema desse lugar? Qual é o nome desse lugar? Pera. O que tá escrito ali? Top City. Será que é o, no, o nome desse lugar? Eu não vou entrar nesse túnel de novo, não. Para ser sincero, me dá bastante medo. Parece uma cidade, mas é tudo gigante. Aqui é muito frio, é muito triste esse lugar. O, o, o que será que aconteceu aqui? Será que tá tudo bem? Ó, tá... oh, de novo ali! Oh! Oh! Cadê você? Aparece aqui! Pera, eu. Eu tô alucinando? Será que eu tô alucinando? Top. O que tá escrito ali? Top. Top Park! Tá, querendo ou não, esse é o lugar mais iluminado daqui, né? Talvez seja algo bom. Será que eu devia voltar para o hospital? O que será que tá acontecendo aqui? Eu de verdade tô com medo. Mano, o que aconteceu ali? O que aconteceu ali? LG. LG, acorda. LG, é o Elquinho aqui. Tá tudo bem agora. É, é, é o Elquinho? LG! LG! Acorda, LG! É o que? Quim... Phantom? Você tá bem, Phantom, você tá bem? Você tinha sumido, cara. O que aconteceu? Você tá bem? bem, mano. Você tem que se preocupar contigo. Tu tá em... desmaiado no hospital. Tu foi atropelado. Ah, foi, foi só uma soneca. Eu fui atropelado? O que aconteceu? Você foi atropelado. E, e a Poki... Pouca... O que é a Poki? Pouca... A Poki... A Poki Pouca... se foi, LG. Não. Não, ela tá... Na... Ela tá... Dá licença. Poki? Não, a Poki... Pouca... A Poki morreu, LG. Por... por quê? Ela foi atropelada junto Quem com tava dirigindo? Quem tava dirigindo? Eu não sei, eu não sei, eu não vi Ela morreu? Ela, ela tá morta Faz quantos dias isso? Isso faz uns dois dias que você tá em coma aí, deitado Eu sobrevivi por pouco, né? E al alguém foi preso? Não, não acho que ninguém foi preso Eu não, não sei o que aconteceu Eu não vi, eu soube por terceiros pra falar a verdade Pera, vamos lá comigo Eu não, eu não quero ir sozinho Aqui, ó, ela foi trazida nessa ambulância aqui, mas infelizmente ela não, não resistiu. O estado dela tava muito mais grave Meu que o seu. Meu Deus, mas por quê? Porque era um dia normal, porque essas coisas tinham que acontecer, não faz sentido. Ah, é, o LG, eu não sei, mano, às vezes as piores coisas acontecem com as pessoas boas, sabe? Não faz sentido a vida. Mas sei lá, a, a Poki sempre esteve aqui antes da gente, cara. Sempre teve a lojinha dela legal lá. Ela tinha falado pra mim uma coisa, Phantom. O, o, o Jonathan sobreviveu? Jonathan, o Jonathan tá, tá bem, mas eu acho que ninguém contou pra ele ainda. Nossa, mas ele tava lá, ele deve tá louco. A gente tava indo falar com ele... É, ele sabe, sim, ele tá lá. Eu não quero chegar muito perto, falta. vamos ficar por aqui. Ela tava indo ali comigo pra gente falar com ele. Eu ia falar da minha cafeteria e ela ia se declarar pra ele, porque ela gostava dele. Não, ele deve estar tá arrasado. Caramba. Olha só, a loja dela agora tá fechada, hein, tá em luto. Mano, que... Que situação. Phantom, é, eu tive um pesadelo enquanto estava em coma. Que tipo de pesadelo? Eu estava numa cidade, eu, assim, eu saí de um hospital parecido com aquele, parecia um pouco com uma infraestrutura infra infra um pouquinho pior, mas era o mesmo hospital, a mesma fachada, as mesmas cores e a cidade era, era sempre noite, mas não era igual essa noite. Era uma noite mais escura, sempre chovia e tudo era muito azul. Azul? Imagina uma gosma, é como se a cidade inteira tivesse gosma, no chão, na parede, no teto, na a luz, no ar, é, parecia que era uma cidade contaminada. Então não era um segundo hospital, você já viu um terceiro. Hã? Do que você tá falando? Uh, então, digamos que talvez naquelas minhas viagens de portais eu vi outros hospitais parecidos com esse, mas aparentemente o que eu vi não é o mesmo que você viu. Espera, então existe uma chance do, disso do meu, do, do, do meu pesadelo, sonho seja o que for, ser uma coisa real? Bem... Pode ser, né? Pode ser que enquanto você estava em coma, meio que você viu outra realidade ou algo que tenha acontecido em outro lugar. Só que pela ciência isso não faz muito sentido. Não é cientificamente. Eu acho que tá mais pra alguma alucinação. Então, no começo eu achava, só que... Eu tenho um segredo, só que eu não sei se eu posso confiar em você. Bem, se você não se sente confortável falar, não precisa. É... Na... Quem sabe na hora certa por... por que você estava sumido? O que aconteceu? Eu estava com medo daquelas coisas, então eu fui me abrigar lá no meu foguete. Por enquanto você estava em casa, estava tudo bem. Tipo, daí você some por sei lá uma semana. Não daria o um sinal de vida. Eu estava sozinho lá num lugar desconhecido, não sabia se era seguro. Você podia ter deixado uma mensagem, cara, eu Tava preocupada. Não, mas eu, eu tô bem, eu tô bem. O importante é que você tá bem agora e eu tô bem. Tá, é... Eu tava indo pra cafeteria. Você quer ir lá comigo pra você ver? Querendo, não acho que você não viu ela, né? Vamos... Vamos passar pelo cantinho das lojas. Eu não quero passar ali, eu Não, não tô me sentindo bem. Nossa, mano, mas... Todo mundo tá sabendo disso já? Bem, eu acho que todo mundo já viu, né? Até porque a loja dela tá fechada com o cartaz de luto, então... É, faz sentido. Não dá pra não saber. Eu ouvi a voz do... Do Tuguinho. Antes de começar esse, esse pesadelo, ele tá bem? O Tuguinho, eu encontrei com ele, mas ele tá bem, aparentemente. Eu não tenho certeza, mas ele parecia estar tá falando com o um médico. Ele parecia bravo. Bem bravo. bravo. Eu não sei. Bom, de qualquer forma, essa é minha cafeteria. Uh, que bonito. Mas você vende café aqui? Então, aqui, olha. Eu tava trazendo a minha máquina de fazer café e... Ó, eu comprei até umas canecas novas e... O meu plano era chamar todo mundo, mas... Eu não sei se eu quero mais. Nossa, que bonita. Bem, eu acho que você pode esperar meio que o pessoal dar uma... uma esquecida, mas uma superada nesse caso. E quando o clima melhorar, você pode chamar todo mundo para tomar o café. É... Tu tem alguma ideia do que eu posso fazer para recuperar minhas memórias desse acontecimento? E ir atrás do culpado? Uh, bem, se houve um acidente com morte, imagino que isso deve ter sido registrado na delegacia. Talvez na delegacia se consiga mais informações do que eu sei, porque eu só ouvi boatos, para falar a verdade. Na real, você tem razão. Phantom, obrigado, tá? Obrigado mesmo. Tá, e, obrigado e Para de dia. sumir, cara, tá? Fica bem. Tá, tá, tchau. Ó, oh, na real, foi uma boa vir pra delegacia. O Foca tá aqui. Uh, uh, oi, Jenny, tudo bom? É. Uh, meus pésames. Eu sei que ela era sua prima e eu nem consigo imaginar a dor que você está sentindo nesse momento. Só meus pésames. Obrigada. Fico feliz que ao menos você sobreviveu. Você está bem? É. Ah, Jenny. É, tá... Eu acordei agora há pouco. Tá tudo meio confuso, mas... Bom, passa na cafeteria lá. Depois a gente conversa. Acho que aqui não é local para isso. Só fica bem, tá? E aí, foca. De boa, mano? Opa, e aí, LG, Como é que você tá, mano? Ah, tu sabe, né? Vim aqui na delegacia, tá precisando registrar alguma ocorrência, alguma coisa assim? Não, eu quero saber o que você sabe sobre o crime, o que acontece... crime, é... acidente, atentado, eu não sei nem o que isso é. Eu só sei é... que eu tava junto com a Poki falando com o Jonathan. Do nada, tudo apagou. Eu acordo no hospital, em coma, depois de dois dias, e estão falando que é a Poki tá morta. Então, era tu junto no acidente? Como tu não sabia? tô policial. É que eu fui lá visitar, saber quem era. Que tinha sido atropelado junto com a PUC Mas o médico disse que estava em cirurgia Não podia falar quem era Mas que bom que você está bem Eu estava indo para investigar isso também o Outro acidente Mas, mas você está bem, né? Estou ah, tô, tô um pouco machucado, mas é, Então no final foi A PUC foi mesmo, né? Me tira sim, uma sim, dúvida simplesmente. quem estava dirigindo o carro e de quem era o carro? Ah, mano, foi uma longa investigação Mas no final eu consegui Prender quem fez isso foi o House, mano. Ele que... O House? Cabelou, né? uhum. Uhum. Não, ele não tava no carro. Não, como assim? Não tava no carro? Ele tava, ele tava no carro. E até tentou esconder o carro. Ele jogou o carro no oceano pra, pra tentar esconder as provas. Não, eu, eu lembro de ter visto o carro, mas... Eu até gritei pro House, mas não tive resposta. Eu, eu não sei, minha então... memória tá meio bagunçada ainda, mas eu tenho certeza que eu não vi o House lá. É, que estranho. Ele, ele tá preso? Eu posso falar com mas, ele? Mas já, eu já prendi ele. E se tu quiser, eu posso até te mostrar as provas que eu tenho tudo. Eu, ele tá eu, aqui adora, no eu adoraria ver as provas também por Se possível, não sei se pode Pode, o caso já foi resolvido Pra falar a real, ele tá preso já E entra aqui nessa sala, são todas a, as provas. Esse pneu aqui, essa marca de pneu é do carro. E essa segunda marca é de onde estava o carro uhum. jogado no oceano. Como você pode ver, o carro está lá, bem no oceano mesmo. É um, a, é o mesmo a carro, placa né? do carro. É o carro Sim, é. Ele mudou a placa, né? Ele falou que ia mudar, mas é o mesmo carro. Sim, aqui é, inclusive, é o carro na base dele, ó. Na casa dele ali embaixo. É, não, eu, eu vendi o um carro para ele. Esse carro era meu antigamente. Sim, exato. Eu, todas as provas levam para ele. Então não tem como tipo refutar é isso as provas tá tudo levando para ele tu pode colocar ele nessa sala para conversar comigo tá ah, posso posso Eu vou trazer ele para te visitar pera aí entrei é e aí, Ralf, tudo bom? Bom, o que, que você veio fazer aqui? O que aconteceu, cara? O, o carro que eu te vendi, mano, ele tava lá na hora. Eu, eu fui atropelado por ele. A pouco morreu. O que você tem você de dizer sobre isso, cara? Você era uma pessoa? Sim, era eu. Até agora eu não sabia quem que tinha sido a outra vítima. Mano, tu... Quer me confessar algo? Tu quer falar alguma coisa? Eu acho que ele. Nem, o Foca nem consegue ouvir a gente aqui, mano. Não sei, nem, não tem nem câmera aqui. Tu quer falar alguma coisa? Cara, você tá bem? Cara, eu só, só quero saber a verdade. Eu confio em você, eu podia ter morrido e. Só. Me fala a verdade, Raus. Você não vai acreditar. Fala. Esse carro que você me vendeu, ele tinha alguma coisa nele. Ele tinha alguma coisa que controlava ele, algum espírito, alguma coisa assim. Poxa, Raus, tu complica, cara. Como que eu vou te defender? Olha o que você tá falando. Eu, eu sei que é impossível, mas, cara. The yeah. Eu, eu tenho que arrumar um jeito de provar Eu tenho que pensar em alguma coisa Eu não sei, cara Se eu conseguisse ter alguma gravação do carro Mostrando que não tem ninguém dirigindo Mas eu juro pra Olha, você, eu jamais é... faria isso, cara Eu tenho um pouco de confiança em você nisso Por causa que eu lembro de... Eu não tenho certeza se eu tava alucinando ou o que foi Mas eu me lembro que na hora Eu e a Puck te viu e a gente te chamou E você não respondeu E eu consegui ver a Pocky tava na minha frente Mas por um breve momento eu vi e não tinha ninguém no volante Talvez fosse alguém deitado no banco planejando isso Talvez fosse você mesmo, eu não sei. Só que tem a câmera, uma câmera em cima do banco. Talvez ela sirva de algo. Cara, boa ideia, boa ideia. Eu preciso entrar em contato com alguém para essa pessoa poder ver as câmeras, pegar as filmagens das câmeras. Mas ela já acredita em mim, cara. Jamais eu faria isso. Esse carro, ele estava possuído e eu já dei um jeito nele. Ele não vai voltar a incomodar ninguém, cara. Ele não vai voltar a fazer mais vítimas. Olha, eu honestamente, eu não tô muito bem agora, mas uma coisa é clara. Você tá vendo que eu tô confiando em você, né? Se em algum momento, em algum milissegundo, algum milésimo de segundo, eu simplesmente suspeitar ou duvidar ou descobrir que foi você que fez isso de verdade, que machucou a mim e acabou com a vida da Poki, eu vou destruir tudo que você ama com as minhas próprias mãos. E por último, eu vou atrás de você. Não tô nem aí a idade ou o que seja. Eu acabo com tudo. Foca! Me tira daqui! Foca! Oi! Oi! Me, foi me mal, tira foi daqui! Do, Dormir um pouquinho aqui. Eu, tá, tá, peraí. Ah, pode ser. Que fique bem avisado, corre atrás do seu, cara. Policial, obrigado, tá? Eu vou indo embora. Tá, tudo bem.